Vasco. Mais uma vez, hoje o tema é Instagram. Oh, oh, oh Afonso, isto está-me a pôr os nervos. Esta coisinha aqui, está-me está Entra, sem medo, Afonso. Tu que és um homem cuidado, que tens a barba sempre espetacular, o cabelo que não Vai, sai do sítio... Vai ficar muito bem neste live que, esse, look, esse look, sempre impecável, tens que aparecer-me. Vasco. Instagram TV. Diz-te alguma nunca... coisa? Ainda não. Mas vais adorar. Para tu vês como é que é o ano. Vais adorar. antes ligada das redes sociais. Então, foi lançada semana passada a IGTV, ou Instagram TV, que tá. uh, está integrado com a aplicação Obrigada. do Instagram, mas também é uma aplicação uh, independente. Ou seja, o que é que ela permite? Qual é a grande diferença entre o Obrigada, Instagram Fosse. TV e, uh, por exemplo, os vídeos que já partilhas nas tuas stories? A grande diferença é que os vídeos. Ficam para sempre e podem ter entre 15 segundos a 10 minutos na maioria das contas. E os vídeos são verticais. É tipo um YouTube de vídeos verticais integrado com o Instagram. O que é que te parece? Parece-me bem. Agrada-te? Agrada Sim. muito e fácil de fazer, tem Sim. que ser na vertical, é Sim, isso? Sim, é. só funciona na vertical, hum. uh, no fundo é um complemento ao Instagram, que tem a limitação dos vídeos de, de 60 segundos quadrados, ou retangulares, e as histórias que tinham os 15 segundos e que depois desapareciam. Então isto e este pode ter o... Pode ter até 10 minutos, em, em algum tipo de contas uh, verificadas pode ter até uma hora, mas 10 minutos é mais do que o suficiente Sim, para passarmos a nossa a muito, mensagem. Exato, não só diz muita coisa, mesmo. É um, um minuto já é uma loucura, mas já, já é é pode dizer muita coisa. Uh, já agora um resumo em relação uh, à nossa última conversa. A última vez que falamos o Instagram tinha 800 milhões, agora já tem mil milhões. Estás a ver? Ou pelo menos os dados divulgados. 1 billion. Mil milhões de utilizadores. E uh, as stories do Instagram também subiu de 300 para 400 milhões de utilizadores todos os dias. Mas eu noto isso nas minhas. Cresceu. Notas cada vez mais visualizações. Mais. De facto está a crescer. Sem hum. dúvida. Sem dúvida. Sempre as últimas pois teve a última esteve 12 mil incrível é muito bom. bom muito bom instagram tv contigo vai ter muitas visualizações Achas? também vai resultar muito bem muito bem nem a... é de apostar sim tanto olá maria como maria cerqueira instagram tv sem dúvidas tem que ser primeiro download da aplicação criar um canal é gratuito ele integra com o próprio Ai, não instagram fazer diretamente aqui ele vai para criar o canal Aí tu consegues ver, até uh, já, já estás a ver um. um então... Já está a aparecer o um vídeo que eu acabei de, de publicar. Uh, mas para criar o teu canal tens que instalar a app, ele pede para, para fazer o login com a conta Instagram, para quem já tem, que é natural, uhum. e fica ligado às duas coisas. Portanto, quem for visitar o teu perfil consegue ver lá, à uh, beira dos destaques, os vídeos do Instagram TV e sempre que publicas um novo vídeo, em cima, os teus seguidores são notificados que publicaste um novo vídeo na conta do Instagram. Ah. Portanto, há uma integração muito forte. Eles okay. só separaram porque é um tipo de vídeo diferente, mas de resto está tudo interligado à comunicação entre as duas. Vou explicar melhor. O que é que é a Instagram uh, TV? É uma app independente integrada com o Instagram. Os vídeos verticais, 15 segundos a 10 minutos. Os vídeos ficam para sempre, como num canal de YouTube. A reprodução é automática, como na TV. Portanto, enquanto que no YouTube eu vou lá, escolho o vídeo e reproduzo, aqui não. Eu abro a app, automaticamente os vídeos começam a reproduzir, como estava aqui no teu caso, até. Sim. Não fizeste nada. Ou seja, ele vai-te sugerir... Uh, de acordo com contas que tu estás a seguir, esse será o principal critério, uh, ou populares ou outras recomendações que ele entende para ti é interessante, mas o, o, o, um dos grandes critérios é as contas que já estás a seguir no Instagram, vais ver aí os, os vídeos. Uh, podes comentar, e os comentários ficam sempre lá registados como num, num post no Instagram, podes partilhar uh, para a tua conta no Facebook ou com outras pessoas ou para um grupo de pessoas, portanto o conteúdo é partilhável, e podes pesquisar por contas. Uh, e tem três, três aspectos de base, que é o mobile first, portanto, estes conteúdos são só para ver em mobile, não são para ver em computador, não funciona no computador, só se consegue ver no mobile, daí serem verticais, é esse o conceito. Super simples, eu pego no smartphone e faço a minha gravação, uh, e são vídeos com, com alguma qualidade, portanto, no formato vertical. Portanto, é, é um, um, não podemos dizer que é uh, que vem a lugar ao YouTube, é uma abordagem diferente, que complementa a abordagem que o Instagram Olá. já tem. Aqui a questão é, então, como é que nós podemos produzir vídeos verticais? Dicas simples uh, para qualquer pessoa produzir vídeos verticais. Uh, vai produzir-lo provavelmente com smartphones, pode produzir com uma câmera de filmar ou fotografar, quem tiver esses recursos, Sim. se quiser fazer esse, esse cuidado, tudo bem, basta, basta colocar na vertical a câmera e depois editar nesse formato sem qualquer problema. Provavelmente vai fazer com smartphone. Eu trouxe aqui um acessório que é idêntico àquele que eu estou a usar neste momento para a câmera 360. É um selfie stick e um pequenino tripé. E eu trouxe uma, uma outra variação, é um modelo um bocadinho diferente, eu até gosto mais deste. É um pequenino tripé, que eu posso colocar aqui em cima. Este é muito prático. É. Este tem uma particularidade, tem este rasgo aqui de lado, em que permite-me, sem selfie stick, colocar na vertical. Cá está. Se eu quiser, este aqui por acaso não tem rasgo de lado, não dá para fazer isto. Este, é da, este é da Manfrotto, este é da Benro. Portanto, se pesquisarem online ou numa loja de equipamentos, é sim. este talvez não encontre, só encontro online, Benro, este é Manfrotto. E como é que eu sei que uma tela acaba aqui? Basta colocar aqui, ele estica ah. e encaixa aqui. Portanto, este poderia ser um possível setup, em que eu agora fazia aqui a gravação. Seria recomendável usar um selfie stick, porquê? Para a câmera ficar ao, ao, ao nível do, da nossa cabeça, dos nossos olhos. Tentar, não é? Então, Somente. um selfie stick e um tripézinho destes e o adaptador é o setup ideal e usamos o próprio telefone, enviamos, está feito. Este é o mais prático e o mais provável de utilizarmos. É o próprio telefone, claro, essa bem. é a realidade. Uh, uh, muita gente pergunta-me quais são os tripés que eu utilizo aqui para estas câmaras, porque isto dá muito jeito para realmente para o smartphone, cabe uma bolsa facilmente e não é preciso gastar muito dinheiro. São coisas baratas Sim. e que resultam muito bem. resulta muito bem, seja para diretos, seja para vídeos, para Vou Instagram. Dá para fazer na horizontal, dá na vertical, dá em todos os formatos. E já vamos ver como é que nos passar depois da de vertical para horizontal e vice-versa, porque podes já ter materiais produzidos que queiras reaproveitar. -me. Por exemplo, vamos supor que fizeste um vídeo na horizontal uh, para, para o Instagram, por exemplo, fizeste o quadrado e agora queres aproveitar para as histórias. Então há uma aplicação que se chama-se InShot. Ela está, neste momento está a passar até aí uh, no ecrã. Chama-se InShot. Então, eu nesta aplicação importa o vídeo que esteja no quadrado horizontal, ele automaticamente passa-me para vertical e permite-me colocar outros elementos gráficos para aproveitar o espaço que vai ficar vazio. E fica na vertical. Ah, boa. E posso colocar... InShot. InShot. Eu uso esta app todos os dias. A boa notícia é que ela é grátis, portanto é o preço boa. ideal, não é? Funciona em Android é <risos> e iPhone. Uh, e faz muitas coisas. É um editor de vídeo, mas aquilo que eu mais gosto nela é que ela converte de qualquer formato para qualquer formato. Vertical para horizontal, para quadrado, entre... Há uma diversidade, tanto de formatos, que precisamos de uma app que facilmente, enquanto pedes a conta do almoço, passas da horizontal para a vertical ou a vice-versa. Está feito e publicas no, no Instagram boa, TV, tirar. onde quiseres. sim Já agora, portanto, este com InShot, eu não vou estar aqui a entrar em detalhe com muitas apps para não baralhar. InShot é a app que precisam. Quem quiser ir um bocadinho mais além, então recomendo a Videolap, uma aplicação muito boa, mais avançada, só para iOS, só para iPhone. Spark, Adobe Spark Video, grátis, para Android e para iOS, e depois tem uma ferramenta para computador, quem quiser uma produção mais sofisticada, seja vertical ou quadrado, ele tem todas as dimensões... Wave? De... Wave? Wave, Wave.video. É, é muito, muito interessante, para quem quiser ir mais à live. Depois, cuidados com estabilização de vídeo, nomeadamente com este setup que apresentamos. Existem também aqueles estabilizadores, em que podemos estar a caminhar, por exemplo, estás num evento... Uh, e quer estar a comentar esse evento, então podes ter aquele estabilizador. Já existem estabilizadores... Eu ainda não consigo fazer essas figuras. Ok, mas quem sabe? Quem sabe? <risos> um bocadinho envergonhada. Sim. <risos> uh, então podes usar esses estabilizadores, um deles é o DJI Osmo 2, que uhum. já permite estabilização também na vertical. Depois ter cuidados com o som, não estar em espaços com muito ruído ou com muito eco. Nesse caso, eventualmente utilizar um microfone ligado ao, ao telefone. Uh, e cuidados com a iluminação, cuidados básicos, não estar em contra-luz, atrás de uma janela Sim. e coisa do género. Portanto, com estes cuidados, no limite, a custo zero consegue produzir vídeos verticais com muita qualidade. Aqui aumenta-nos é, as preocupações em produzir em mais formatos. Na verdade, tenho para o do, do Instagram, do Facebook, para o YouTube, para as histórias. Mas o que está a acontecer é esta pulverização de formatos uh, de vídeo, uh, em que vamos ter que tomar as opções, aquelas que fazem mais sentido. Neste caso, no Instagram TV... Faz mais sentido vídeos que sejam intemporais, enquanto nas histórias colocas uhum. o programa de hoje, o que é que vais fazer, o que é que fizeste e depois desaparece, já não faz sentido estar lá. Na, no Instagram TV faz sentido uh, coisas que são intemporais. E há muitos vídeos que fazes com intemporais, fazes um formato vertical, fica lá e é um conteúdo que fica em oh, registro. Bom, sabes que há pouco sabes, estávamos a falar de vídeos que são feitos na horizontal, há uma aplicação que os passa para a vertical. Chama-se... InShot. InShot. Mas está bem ardelhada, ah, está bem ardelhada, ah, sim. A aplicação, não? Sim. Vamos falar, vamos? sim, fica muito fixe, dá para adicionar stickers, é muito bom. Algumas dicas para Instagram TV. Uh, uma dica interessante que normalmente se desconhece é que, para além de eu poder enviar através do telefone, e essa será a realidade da maioria das pessoas, também posso enviar através do computador. Não posso ver no computador, mas posso abrir uh, a interface do Instagram no computador e fazer upload do computador. O que é que isto significa? Vamos supor que queres fazer um vídeo um bocadinho mais trabalhado ou que alguém te produz o um vídeo... Um profissional e podes fazer upload do computador porque já te enviaram um fecheiro por ali, pela Dropbox, e porque é um vídeo mais Sim. pesado, então permite para, para um, um tratamento ficar mais profissional de vídeos verticais. Recomendo vídeos curtos, apesar de dar 10 minutos para todas as contas. A verdade Sim. é que a partir do minuto ninguém quase vê. ninguém vê. Portanto, pois. não adianta colocar 10 minutos, a maioria dos pessoas não vai ver. Se quer no teu caso, até mover, mas a mim ninguém não. matura mais do um minuto. <risos> Portanto, uh, tentar, se nós conseguirmos dizer curto, vamos dizer curto, vale a pena estar a inventar. Um outro pormenor que muita gente desconhece é que eu posso colocar links nas histórias do Instagram. Para pero... Exatamente. Então fazes uma história de 15 segundos e depois tem um link que a pessoa, ao clicar, vai ver no Instagram TV o vídeo mais longo. E neste vídeo mais longo, uma outra coisa muito interessante é que deixa de colocar links no vídeo, na descrição. Ah, boa. Pode remeter, por exemplo, para o teu blog para ver mais informações daquilo okay. que estás a falar. Enquanto que nas histórias, só para quem tem mais de 10 mil seguidores é que deixa de colocar links. No Instagram TV qualquer pessoa pode colocar links... Não no título, mas na descrição do vídeo, links, hashtags e podem identificar contas também. Muito bem. Esta dica é interessante também. E depois, uh, no perfil, vai ficar, como estamos aqui a ver nesta imagem, temos o ícone de notificação na parte superior. Sempre que alguém publica um vídeo, que eu seja seguidor, eu sou notificado dentro do Instagram. Portanto, esta integração foi inteligente para aproveitar já os mil milhões de utilizadores e não ser uma app standalone que, que está ali a vulso. E, portanto, é esta integração. Trago para terminar aqui uma comparação. Não são comparáveis, mas tem-se feito muita esta comparação. Tem-se dito muito que o Instagram TV é para roubar lugar ao YouTube. O Instagram TV não vem, lugar, não vem lugar, roubar lugar ao YouTube, como o Facebook vídeos também não roubou lugar. Mas há uma coisa que acontece, é que eu vou dividir o meu tempo, ou vou reorganizar o meu tempo com outros claro. vídeos. Portanto, claro. se eu vou ver no Instagram TV, vou ter menos tempo a ver no YouTube. Esta é uma realidade. Claro. Agora, o objetivo do YouTube não é o mesmo do Instagram TV ou do Facebook. São objetivos distintos, mas claro que rouba cota, rouba tempo, não é? Então, principais diferenças. Instagram TV. O vídeo é vertical, 9 por 16 o contrário de 16 por 9 ou aceita também vídeos em 4x5, que são ligeiramente verticais, quase verticais. Ele também aceita. A reprodução é automática. 15 segundos a 10 minutos para todas as contas. Contas extra, 60 minutos, contas verificadas. É exclusivo de mobile. Integração profunda com o Instagram e é muito simples, okay. principais características, YouTube permite monetização, eu posso ganhar dinheiro como os youtubers, qualquer pessoa pode ganhar dinheiro com o YouTube, permite horizontal e vertical, YouTube já permite vertical há algum tempo no mobile, eu reproduz bem vertical, ele ajusta o player, uma conta de default são 15 minutos, se verificar a conta por SMS passa para 12 horas de vídeo, portanto mais vídeo. Pesquisa no Google e pesquisa no YouTube. Quando pesquisamos no Google, aparecem vídeos do YouTube. Sim, isso é, com, é muito bom. Isso é muito bom e o YouTube é o segundo motor de pesquisa, com, com cerca de 1.8 mil milhões de utilizadores. Portanto, há aqui uma grande diferença. E também, por exemplo, se queres colocar um vídeo no teu blog, vais buscá-lo no YouTube. Ué. Não vais buscá-lo no Instagram TV, até porque nem, nem, nem permite fazer isso sequer. O Facebook até permite e o Instagram também. Tem integração com múltiplas plataformas de marketing digital. E uh, funciona em mobile e desktop. Portanto, são as principais diferenças que percebemos. São plataformas diferentes, são abordagens diferentes. Cada um faz uma sentido usar de... as duas. Vamos usar as duas, faz mais sentido usar uma. Vou usar uma, aquela que faz mais sentido para o meu negócio. E pronto, temos aqui os livros do Vasco Marques. Quem quiser comprar, uh, que com certeza todos os dias, vais ter que lançar um em breve. Já há muita novidade. Este ano vai ser outro, sim. Ah, <risos> é é verdade. Muito obrigada, Vasco, pela Obrigado. tua presença. Podem sempre consultar uh, o Vasco em www.vascomarques.com.br Kom.